Fala pessoal aí, tudo bem? Tranquilo? Pessoal, é o seguinte, esse tutorial, tutorial que eu vou fazer aqui é para dar uma dicasinha aí, né? De como você deixar o Photoshop nas condições normais de quando ele é instalado, tá? É um vídeo que, que já tem no, no, no YouTube, né? Mas que eu, eu decidi fazer esse, esse vídeo aqui para deixar no meu canal, pra pessoal que me segue aí, que é inscrito no meu canal ter um conhecimento mais próximo tá ok é... a situação é a seguinte muitas das vezes você sem querer você mexe no teu photoshop né como em outros programas e deixa e desconfigura ele tá ele fica de uma forma tal que você não consegue voltar ele na na condição que tava e você mexe daqui mexe dali não sabe como você vai é, consertar para que ele fique com as configurações normais tá bom seja lá qual for o problema que deu você vai fazer o seguinte. Você vai apertar. É muito simples. Mas antes, deixa seu like aí, tá ok? Dá uma força pro canal aí, já que você está assistindo esse vídeo, porque você chegou até nós, tá? Também fazendo uma busca aí, tá bom? É, deixa o likezinho aí, tá? É, deixa em dúvida aí algum problema que é né? no deixar nos comentários, deixa aí, a gente vai te responder. É muito simples, pessoal. Você vai apertar três botãozinhos consecutivamente, tá? Ao mesmo tempo. O CTRL, Alt e o Shift, que é esses três que estão tá aparecendo na foto aí. Apertando ele, com eles apertados, você vai clicar com o botão direito em cima do teu ali do teu é, atalho do Photoshop. Né? E quando ele é, é, abrir a janela, você vai lá em cima, pede para abrir. Quando ele abrir, vai aparecer essa janelinha aqui. É só clicar em sim. Isso lembrando com os três botãozinhos lá. Apertado, tá? Ctrl Alt e Shift, que é isso que apareceu lá. Pediu para. É, é, deu sim na janelinha que vai abrir, vai abrir o Photoshop normal, já com as configurações belezinha, como se você estivesse reinstalando ele naquele momento, ok? É só isso. Simples, não? Um abração aí, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.